Como já anunciado, nós daremos sequência imediatamente já ao quarto painel, que será sobre o tema central do Laboratório para o Mercado, Empresas Inovadoras em Ação. Então, gostaríamos já de iniciar esse quarto painel, convidando para que tome lugar à mesa, por favor, a fim de atuar como moderador deste quarto painel, convidamos o senhor embaixador Luiz, Luiz Felipe Fortuna, por favor. Ele é chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério da Ciência, Tecnologia inovações e comunicações. Convidamos também para que venha à mesa os senhores panelistas, a senhora Gabriela Vieira Silveira, por favor. Ela é CEO da Agribela Soluções Tecnológicas. Convidamos também o senhor Silvio Moreto Pereira, CEO da Varstation. Ainda o senhor Anderson Criativo, CEO do o Novo Lab Co-Innovation Center. E também o senhor André Ferraz, CEO da Inloco. Por gentileza, senhores... Os senhores estão sendo aguardados, então, à mesa. Muito boa tarde. É um prazer moderar e apresentar as pessoas que comporão o último painel de hoje. Eu acredito que se tivéssemos de fazer um balanço, é, até mesmo pelo expressivo número de pessoas presentes aqui no último painel de um seminário, que é sempre o mais desafiador, nós já podemos dizer que esse seminário foi bem-sucedido, porque as pessoas que estão aqui é, demonstram interesse e, sobretudo, persistência. É, esse painel, que é o, o quarto painel de hoje e o último do dia, ele é, de fato, é, bastante interessante também, ao meu ver, porque ele, ele, ele vai dar é, possibilidade de que a gente conheça empresas brasileiras que alcançaram a dimensão internacional ou a cooperação internacional, fazendo essa ponte, essa ligação, que é tão demandada por várias empresas, mas nem sempre conseguida, sobretudo é, por empresas brasileiras que têm é, inúmeros desafios. E uh, nós escolhemos justamente, a propósito dos temas que aqui foram tratados, Empresas que têm é, participação na, em projetos com a Índia, com a China e com a África do Sul. É, portanto, é, coerentemente, estamos dentro do âmbito do nosso, do, do nosso seminário de hoje, justamente mostrando essa, essa, essa relação bastante bem-sucedida é, que, que foi possível estabelecer. Sem mais delongas, é, eu gostaria muito de é, passar a palavra para a Gabriela Vieira, é, Ladies First, que, da empresa Agribella, que vai contar um pouco a experiência que tem na cooperação dessa empresa com a Índia. É, tem a palavra e muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. É, eu é quem agradeço, ah, primeiro, pelo convite né, em participar desse seminário tão precioso, tão rico. Não tenho dúvidas de que hoje eu saio daqui com um conhecimento, além do que eu imaginava em relação à inovação, às incubadoras, às aceleradoras, várias ideias para levar, inclusive, para os locais de onde eu venho. Então, nos próximos dez minutos, eu vou apresentar um pouquinho para vocês do que a gente faz para para introduzir, né, para que vocês entendam qual foi o, o nosso contato, qual é o nosso contato, na verdade, é, com a Índia, é, que começou há dois meses atrás, é algo bem recente, numa missão organizada a, pelo Itamaraty. Então, então, eu sou CEO da AgriBela, é uma empresa que desenvolve tecnologias biológicas é, para a agricultura, controle biológico de pragas. É... Opa. Aí. então ah, o, o, o que qual que é a, a ideia da AgriBela em relação ao mercado né é, nós acreditamos que os países que compõem o BRICS é, e nós brasileiros nós podemos ser grandes exportadores de tecnologias boas tecnologias é, desenvolvidas por nós porque hoje a gente se encontra numa posição de importação, né? Muitos brasileiros têm a ideia de que o que vem de fora é melhor. Na agricultura isso ainda é muito forte também, maquinários agrícolas que vêm dos Estados Unidos, da Austrália, então são sempre colocados à frente. Então o que a gente busca é desenvolver tecnologias que podem ser utilizadas por outros, né? Especialmente por países ou por locais que estejam entre os trópicos, né? Que tenham essa agricultura tropical. Complexa, tão complexa de, de ser manejada. Então, hoje, a Gribela é uma empresa que está incubada na Intuel, que é uma incubadora de base tecnológica da Universidade Estadual de Londrina, no norte do Paraná. Nós somos também associados ao Biopark, que é um parque de biociências no oeste do Paraná, em Toledo. Somos acelerados pelo Pulse, um hub de inovação, Fica no estado de São Paulo, em Piracicaba, uma iniciativa da Raizen, uma empresa do setor sucro energético, em parceria também com a SP Ventures, associados à Exalctech e destaco também algumas parcerias importantes entre elas a parceria com a Embrapa, especialmente a Embrapa Soja, lá de Londrina, no sentido de validação das nossas tecnologias. Então, todo esse cenário é muito favorável para que a gente consiga atingir realmente nossos objetivos de uma forma bastante eficiente. Quando a gente fala em agronegócio, em agricultura, eu gosto de dividir todas as atividades em três setores, digamos assim. O planejamento o monitoramento e o controle no que a gente ah, diz, é, voltado a pragas. Né? E a Gribela, hoje, ela trabalha justamente com o monitoramento e controle ah, de, dessas vidas que atrapalham as nossas culturas. E como é que a gente busca controlar ah, esses animais, esses insetos, principalmente? Com outras vidas, com controle biológico. Tá? É, por que o controle biológico? Nós temos dados que mostram né, as expectativas aí de crescimento para esse setor. Ah, comparado ao controle químico... É, Estima-se que, nos próximos anos, o controle biológico cresça 20% ao ano, e 3% o controle químico, e, e vai muito além também da questão ah, de mercado. Mas é a busca da sociedade por uma agricultura mais limpa, mais sustentável, ah, com menos tóxicos. Não estamos aqui para criticar o químico, ele é extremamente necessário para os cultivos, mas o que a gente quer é algo mais equilibrado. Por isso, a Agribela trabalha com tecnologias biológicas. É, e nós sabemos, né, não é novidade, do crescimento populacional para os próximos anos. Isso ah, traz uma estimativa ah, de 45% de crescimento para os, na, na produção de grãos, né, o que a gente precisa, na verdade, para conseguir alimentar a, a população ah, dos próximos anos, e 135% na produção de proteína animal. E a gente precisa de tecnologias inovadoras e eficientes para alcançar essa expectativa. E, sem sombra de dúvidas, os países que compõem hoje o BRICS estão entre essas, essas potências no sentido de produção agrícola. Então, rapidamente, a tecnologia que hoje nós estamos é, trabalhando ou tentando implementar em outros locais, e foi o que nós apresentamos à Índia, é, são essas cápsulas, é, hoje a gente chama de biodrop. Então, são cápsulas onde a gente coloca dentro insetos benéficos, que são liberados nas lavouras em locais específicos, previamente avaliados, para que controle para que controle pragas que são maléficas a estes cultivos. Por que Biodrop? Porque é realmente uma gota de vida né? o que a gente libera ali para que, essa, para que essa área seja manejada. Só para vocês terem uma noção, o Brasil hoje é o maior produtor de cana-de-açúcar, acho que eu trago esse dado aqui posteriormente. O Brasil e a Índia né, são os dois maiores, o Brasil tem aproximadamente 10 milhões de hectares de cana-de-açúcar, a Índia em segundo lugar com 5 milhões. Produzem né, esse vegetal com diferentes objetivos, alimento, energia, combustível... Mas, é, há 40 anos, o controle, é biológico, o controle biológico é utilizado aqui no Brasil, e vocês podem ver essa foto aí, as vespas, né, são os insetos benéficos que controlam uma praga específica dessa cultura. E há 40 anos, ah, o Brasil libera essas vespas em copos plásticos. Nada sustentável, é, então, isso, de certa forma, me incomodava bastante, e daí veio a ideia da empresa, eu preciso mudar, né? eu preciso criar alguma coisa que re realmente resolva esse problema. E surgiram, então, essas cápsulas, é, não, é, é, não é raro eu escutar, nossa, mas isso é bem simples, né? é bem simples, e há 40 anos, ninguém tinha pensado em algo que, que resolvesse o problema. Então, nós desenvolvemos essas cápsulas, hoje elas são liberadas via drone, né? substitui então, o trabalho manual, que é um trabalho também bem desumano, de entrar nos canaviais em altas temperaturas, com ah, vários animais peçonhentos, existem relatos inúmeros de casos de acidentes. Então, a gente tira todos esses problemas com uma solução simples, inovadora e, o melhor de tudo, eficiente. Nós levamos, então, né, aqui, só para vocês verem, essa é a praga que a vespa controla, é chamada popularmente de broca da cana-de-açúcar. Então, nós levamos essa tecnologia para a Índia. Agora, em setembro, foi realizado lá o AgriTech Índia 2018. Foi um evento que aconteceu em Bangalore. E a embaixada proporcionou a quatro startups brasileiras a possibilidade de apresentar suas tecnologias nesse evento. E, com muita honra, nós estávamos é, entre estas startups. Eu trouxe aqui algumas fotos é, que mostram o evento. Né? Então, Agribella, Agronal, Cycrop e Thermoplex são quatro startups daqui que foram à Índia levar suas tecnologias. Foi uma interação muito bacana, foi sim, além do que nós esperávamos, né? Então algumas imagens que, que mostram aí como é que aconteceu, nós pudemos expor as nossas tecnologias. É, conhecer tecnologias também indianas e conhecer um pouco, fazer aquele primeiro contato do que foi falado aqui anteriormente. Né? A gente tem... É, demora muito para a gente conseguir contactar, é, ver em qual caminho seguir. E, e essa, esse evento nos possibilitou, ah, pelo menos ali, dar uma pincelada ah, no que nós poderíamos fazer ah, dali para adiante. Né? Então, aqui algumas outras imagens que eu quis trazer para vocês. Nós passamos também pelo SciCamp que é um centro, de, um, centro de, celular de desenvolvimento de tecnologias voltadas para a área molecular e celular. Conhecemos algumas startups de lá também, o como eles trabalham, quais as tecnologias eles desenvolvem, e foi bem bacana também para a gente conseguir... para a gente ter noção às vezes a gente reclama muito né, de que os problemas eles acontecem em todos os lugares, e como já foi citado também, muitas vezes esses problemas são os mesmos, eles convergem. Então, foi uma troca de experiência muito interessante. E, obviamente, que surgiram grandes oportunidades. Como eu disse, é recente, então, elas ainda estão sendo trabalhadas. Mas que tipo de oportunidades? É, nós entramos em contato com algumas empresas que têm também esse foco biológico. A AgriLife, por exemplo, que trabalha com a, a produção de insumos biológicos, é, micro e macrobiológicos, né, tecnicamente falando. Então, o que, que a gente pode levar para lá e o que, que a gente pode trazer de lá? Então, essa conversa ela está acontecendo. Conversamos com possíveis investidores, possíveis parceiros. Tivemos também uma procura muito grande de estudantes indianos querendo vir para cá fazer intercâmbio, fazer estágio na empresa para aprender um pouco mais sobre a agricultura brasileira. Então, foi bastante enriquecedor. E, além da, da, da cana-de-açúcar, a gente trabalha com milho, com outras espécies de, de parasitoides, com soja também. Ou seja, é, essa tecnologia ela possibilita uma diversidade muito grande de culturas, de pragas a serem controladas e, obviamente, de lugares onde nós possamos executá-la. Países diferentes. Né? Então, hoje a gente entende a Agribela como a nova geração do controle biológico, antes a gente pensava um pouco menor localmente, hoje a gente sabe que nós podemos ir muito mais longe. Então, essa primeira interação, esse primeiro contato com a Índia, especificamente, nos trouxe muito entusiasmo no sentido de trabalharmos cada vez mais forte em busca do nosso objetivo, que é trazer uma agricultura mais limpa, mais sustentável para o Brasil e para o mundo. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Excelente apresentação, concisa, rápida e bastante envolvente. Como moderador, eu apenas gostaria de provocar alguns temas que poderão, mais adiante, gerar perguntas, da audiência eh, o que nós acabamos de ver aqui obviamente envolve uma série de elementos que me parece muito importante eh, uma a primeira é o impacto social eh, do seu projeto da, da sua do seu processo inovador ah, a interação entre ciência tecnologia e meio ambiente que é uma preocupação central da, da sua da sua empresa eh, e obviamente que envolve não só a questão é, do, do inseto, né? mas também o, o material que, que resta depois de que o combate é feito. Né? É, observar também que a, a, a CEO Gabriela é a única de nós de nós quatro aqui que usa que veste o uniforme, ela está com o uniforme da Gribela, então isso também é uma outra marca de grande sucesso. E a pergunta que depois poderia ser gerada pela plateia é que outros países vocês da Gribela... É, é, visam, quer dizer, vislumbram o que poderão atuar. Talvez pudéssemos conversar isso é, em breve, daqui a pouco, depois da apresentação. Eu, com muito prazer, então, eu vou passar a palavra para o Silvio Pereira, da War Station, ah, cujo projeto é uma... uma Oi. eu entendo que é uma uma cooperação com a China. Isso. E, então, é. eu dou a palavra para que também você possa explicar para a plateia é, a natureza desse, desse projeto. Muito obrigado. É, comparecer. e é um prazer estar aqui falando para vocês um pouco sobre é, o VarStation e esse, essa jornada, né, como é, a, foi dito pela do empreendedor, né, de você é, sair de um estágio, de, de você ver uma possibilidade de criar um negócio e até você de fato criá-lo. Uh, uh, o VarStation é uma plataforma, é um software de análise genética. É, tá aqui o de Zeit, né? Obrigado. Ele foi concebido pelo Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo. É, Para os que não conhecem, o Hospital Albert Einstein é um talvez o melhor hospital da América Latina. Ele fica sediado em São Paulo, existe há mais de 60 anos, e ele é extremamente reconhecido pela sua área de pesquisa científica e, mais atualmente, pela área de inovação, de Innovation Healthcare. Né? Até acredito que ontem vocês tiveram uma palestra com o Cláudio Terra falando sobre a Eretz Bio, que é a incubadora do Einstein na área de biotech. E, dentre uma dessas iniciativas né, de inovação, foi a criação do varstation. Station, que é uma spin-off que surgiu dentro do Einstein e a gente está levando ela para outros laboratórios também é, que, que façam análise genética. Mas, antes de entrar e falar especificamente sobre é, o que é o Versace, eu queria dar um contexto para aqueles que não conhecem muito sobre a área de genética e, que, e qual a importância de um exame genético. Por exemplo, a surdez infantil que afeta 3 em cada mil crianças, né? e 50% desses casos têm origem genética, de alguma herança genética que pode ter causado essa surdez. Existem mais de 400 é, variantes causadoras, é, variantes genéticas, que são mutações no seu DNA, que podem incorrer nessa, na, nessa surdez, e elas vêm constantemente mudando ao, ao longo do tempo, devido a novas descobertas científicas e assim por diante. Isso é o que acontece, por exemplo, com é, o pessoal lá da, do, do laboratório de, de medicina da, da Universidade de São Paulo. É, o laboratório quer responder a pergunta, né? o que tá, qual variante genética, qual mutação genética está causando é, doenças, é, essa surdez infantil nas crianças? E, basicamente, para fazer esse processo de descoberta, eles fazem um exame genético para buscar por padrões de mudança do DNA. O que acontece por trás dos panos, na verdade, é que eles mandam, é, eles fazem a extração do material genético, que basicamente é a saliva ou sangue, enviam para um laboratório fazer o sequenciamento, recebem esse dado sequenciado, então, eles dependem de alguém fazer o processamento desse dado genético, que vem, na verdade, é uma sopa de letrinhas A, T, C e G e é, fazendo uma uma tradução do que esse significado do DNA representa biologicamente no estado clínico do paciente. No entanto, aqui a gente vê dois problemas. O primeiro é que o DNA é um dado extremamente ruidoso, e se você não fizer uma um processamento adequado desse dado, você pode perder informação no processo de análise. O segundo é como essa análise de fato é feita, porque se o profissional que realizar essa análise não fizer avaliar corretamente as variantes genéticas que foram detectadas, pode inferir num laudo que não é adequado para o paciente, deixando passar alguma explicação do tratamento ou da doença. Então, nesses do ponto de vista dos é, riscos, né, de, de como a análise genética pode, de fato, entrar em nossas vidas, a gente vê que... É, o fato de você não notificar uma variante genética pode levar em um tratamento errôneo ao paciente. Isso aconteceu recentemente até nos Estados Unidos, causando perdas incríveis para uma companhia lá. Ou então você reportar de forma excessiva, né? falar, olha, você tem uma probabilidade de ter uma doença, sendo que você não fez uma análise adequada do histórico clínico do paciente e assim por diante, gerando os falsos positivos, né? um alarde talvez desnecessário nas pessoas. Esses dois pontos, eles, que são risco de falsa interpretação, podem restringir o crescimento da indústria e a falta né, de profissionais com qualidade e tecnologia avançada, uma vez que esses dados de sequenciamento genético são extremamente grandes, para vocês terem uma ideia, é, o sequenciamento do exoma, que representa 1% do nosso DNA, que é o nosso DNA expresso, ele fica em torno de 15 gigabytes. Isso pode também restringir a, a, o crescimento da, dessa área. Por isso que a gente traz essa pergunta. Né? A gente está extraindo é, informações genéticas suficientes para o nosso teste? E vendo isso do ponto de vista é, econômico, é, estudos mostram né, que um, a medicina de precisão feita de forma adequada, que é onde a genética se aplica diretamente, pode economizar coisa de 110 bilhões por ano de é, prescrições desnecessárias aos pacientes, uma, uma vez que você pode ter, através da medicina de precisão, identificar qual que é o medicamento adequado para aquele paciente. Ou, então, reduzir pela metade o custo de é, uma quimioterapia para tratar o câncer de mama. Com isso em mente, então, a gente criou o VerStation. Uma plataforma de análise genética completa que combina todos os, os bancos de dados genéticos e informações para você fazer uma análise adequada em um único lugar. Isso respeitando todos os guidelines é, internacionais e todos os padrões de segurança estipulados pelas pela instituições mundiais. O VarStation, ele entra após a etapa de sequenciamento. Né? Então, como eu disse, depois que você faz a extração de DNA, faz o seu sequenciamento, aí, então, o VarStation entra pegando esse dado bruto, né, que são as letrinhas A, T, C e G, fazendo, então, o processo de análise e geração de um relatório genético. Uh, o VerStation, ele é o é web, então você também não precisa ter é, uma estrutura técnica instalada dentro do seu laboratório de genética, você, ele está na nuvem, você não tem que ter um custo com isso. Ele é multiplataforma, no sentido que ele se liga com qualquer tipo de sequenciador de DNA. Customizável, a gente leva essa, esse lema de do, gene, do genetics yourself, no sentido que cada laboratório não precisa se adequar ao Verstation. É possível que o VarStation se adeque a cada tipo de protocolo de um laboratório. A uh, questão também de uh, redução de tempo. Né? Após a implantação no Einstein, a gente viu que houve uma redução de 8 para 2 horas no tempo de liberação de um laudo de câncer de mama. Uh, um sistema, o varsétil também ele é mais acurado, no sentido que ele mostra menos variantes, dando uh, e otimizando o tempo de análise do profissional de genética, né, que normalmente é um geneticista ou um biólogo molecular, e a é fórmula, porque ele, a gente... A gente quer fazer o versation que eles custe no máximo 2% de um exame genético, que é um exame já extremamente caro e não tão sensível para a população. A gente não quer encarecer mais ainda isso. Uh, existem três tipos de usuários na nossa plataforma. Primeiro, pequenos e médios laboratórios, uma vez que a gente oferece para eles uma, a fundação com um pipelines genéticos totalmente validados, eles podem começar a operar no dia seguinte. Para laboratórios de referência e hospitais, é principalmente o sentido de performance, de entregar os laudos no seu tempo adequado. E para instituições acadêmicas e de pesquisa, é empoderá-los. Isso é uma coisa que a gente vê, que é, muitas dessas instituições não têm um suporte técnico que faça essa análise genética de forma adequada. Inclusive, a gente provê o Varsation para elas de forma gratuita. Se a gente for analisar o mercado de genética no mundo, existem mais de 7 mil laboratórios de genética, e esse número de laboratórios vai dobrar nos próximos cinco anos. O mercado principal está no, na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos. Em segundo lugar, é a Ásia, principalmente a China sendo um expoente nessa área, isso que indica até a nossa missão na China. O mercado ele é avaliado em 11,8 bilhões de dólares. Conversation, a gente quer entregar, dentre todos os valores, né? a gente vê que, de maneira geral, a gente vai estar entregando três grandes valores para o Brasil e para a população como um todo. Primeiro, a questão de ser uma plataforma líder aqui no mercado brasileiro, com uma base de clientes e provendo qualidade na análise genética para todo mundo. Além disso, é a base clínica de variantes. E isso tem uma, é extremamente importante e valioso, porque a gente vai estar conhecendo a genética da nossa população e podendo é, tratar né, de, de nós cada vez melhor. E, por fim, é um caso de sucesso. Uh, hoje a gente já está em diversas universidades, né, é, como eu disse até o pessoal da USP, da UFMG também está utilizando, e assim por diante, e nossa ideia é estar nas principais é, universidades utilizando o Varstation como padrão de referência. É, aqui eu queria trazer duas discussões para esse painel. A primeira é sobre a base de variantes. Né? Apesar de... É, a gente até estava falando sobre isso nos outros painéis, de é, você, ser difícil você escalar a mesma solução ou o mesmo produto para diferentes mercados, uma vez que cada um tem a sua peculiaridade. Se a gente for analisar do lado de biotech né, ou de healthcare, tem uma vantagem que, é, no fundo, ele se aplica para humanos e os humanos são, em geral iguais em todos os lugares. Então, é, fácil você, é mais fácil você escalar isso para outras realidades. No entanto, é importante você conhecer... Existem, na área de genética, variações, né, e o que é a medicina de precisão, variações entre cada população. E isso afeta diretamente como que você vai interpretar e gerar benefícios, de fato, para a sua população, dando tratamentos adequados, medicamentos adequados, e assim por diante. Hoje, dos bancos de dados genéticos que existem, mais de 80% são de informações genéticas europeias. Se a gente for ver da população latino-americana, não sei se nem deve dar para ver direito ali, mas é menos de 1% dos dados genéticos são da população latino-americana. Em segundo lugar, é a população asiática, com 14%. Então, isso não representa, de fato, a distribuição das etnias que nós vemos por esse motivo e por outros, né, existem vários projetos de genomas nacionais, né, aqui estão listados alguns deles, talvez os maiores, né, que eles basicamente querem entender é, o DNA da população para que dessa forma você consiga então tratar ela melhor, como é o caso dos Estados Unidos tem o programa All of Us que eles vão dedicar, eles vão sequenciar mais de um milhão de pessoas, é, tem o 100K da Inglaterra da Finlândia ou da Islândia, que inclusive já foi finalizado e é, teve um alto sucesso. Empresas de farmacêuticas estão utilizando até esse banco de dados para fazer é, descoberta de novas drogas e tratamentos, entre outros. Né? A China tem vários programas, esse é um deles, a Estônia também. Falando sobre o nosso case de internacionalização... Em setembro desse ano também, a gente fez uma missão apoiada pela PEX Brasil, no qual a gente visitou a China. A gente ficou em é, Xangai, Hanzhou, uh, Shenzhen e Pequim visitando os principais polos de genética, né, o que, que eles estão fazendo, como é que o Varstation pode, pode atuar de forma parceira com eles. Né, e a gente viu, principalmente, a questão de soft landing no mercado chinês, como é que a gente poderia achar parceiros que pudessem nos ajudar a entrar né, lá, uh, entender no mercado também, se as necessidades, de fato, do Brasil são as mesmas da China, e criação de parcerias, que é o principal, né, criar parcerias para que a gente possa... Uh, evoluir uh, nesse projeto. É, o, o, mas assim, a gente no Varstation, a gente quer acredita que a, a, a genética deve ser disponível para todo mundo. É uma tendência, é uma coisa que nos últimos anos vem crescendo drasticamente e a gente acredita que cada paciente eh, deve ser tratada de forma equitária, mas ainda assim personalizada. E não só para surdez infantil, como eu falei an anteriormente, mas existem diversas outras doenças. Opa no qual é, o Varsation se enquadra, podendo auxiliar no diagnóstico de Alzheimer, doença de Huntington, é, câncer de mama, Parkinson, entre outras. E o que a gente está querendo responder para todo mundo que está fazendo análise genética é o que você pode estar tá perdendo na sua análise, se é que existe algo, para que a gente possa fazer ela melhor. Obrigado. Meu nome é Silvio Moreto. Eu Sou do Verstation, a spin-off do Albert Einstein para um sistema de análise, uma plataforma de genética de análise de genética. Obrigado. Muito obrigado, Silvio Pereira, por essa excelente apresentação também. Bom, assim como a nossa primeira apresentação, essa essa discussão do spin-off que nasce no no Einstein, é, tem um impacto social evidente, é, talvez nos interessasse mais adiante é, é, provocar a plateia sobre os custos econômicos envolvidos nisso, é, que parcela da população poderia efetivamente ter acesso a esse tipo de... É, tecnologia e de estudo que me parece bastante sofisticado, né? Então, como é que a, a, a sua empresa vê isso? Quer dizer, a questão dos custos, né? Eu não vou entrar em detalhes se o Ciro Libanês vai brigar com você sobre a primeira afirmação de que o Einstein é a, o hospital mais é, desenvolvido é, da América Latina, mas talvez falar dos, dos custos fosse fosse importante. É, e também entender por que, que a sua empresa, é, em, em parte você respondeu isso, mas por que, que a sua empresa foi para a China também, e que outros mercados você vislumbraria, se é que vislumbra em relação a isso, talvez fosse algo que interessasse alguém da plateia pudesse também elaborar é, essa questão. Né? Ah, bom, muito obrigado pela sua apresentação, uma vez mais. Eu, eu agora vou passar a palavra para Anderson Criativo, desejando que o seu sobrenome tenha mais sucesso do que o meu. Né? E, <risos> e eu acho que tem. Então, é, o projeto do Anderson Criativo, é, ele é também com a, com a China, entendo eu, e eu, você tem a palavra, então. Muito obrigado. Só para colocar a apresentação... Bom, é, boa tarde a todos. Eu falo alto e rápido. Estou <risos> brincando. É, bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É, eu sou, Meu nome é Anderson Criativo, sou o CEO do Novo Lab. É, é um prazer participar de um seminário de diplomacia tecnológica, é, científica. É, na minha visão, a diplomacia é a arte do diálogo, e é o que a gente está fazendo aqui o dia inteiro, é dialogando, é, porque eu acredito que é por meio desse diálogo que a gente responde várias dessas perguntas que foram feitas hoje, inclusive sobre o que os BRICS têm em comum. Né? É, acredito que o que nós temos em comum são muitos problemas e muita gente inovadora que pode resolvê-los. E o que a gente está tentando fazer aqui hoje é tentando entender, ouvindo uns aos outros, como que a gente consegue, de fato, colaborar e acelerar esse desenvolvimento de inovação de todos. Né? É... Vou falar um pouquinho a respeito é, dessa dessa afirmação. É, essa afirmação fez muito sucesso desde que a gente inaugurou o Novo Lab, que é um centro de, de inovação. A gente chama o Novo Lab de um campus de inovação, porque ele está muito ligado às universidades de São Carlos, é, apesar de ser uma iniciativa totalmente independente e totalmente financiada pela iniciativa privada. É, quando a gente fala que pessoas normais não mudam o mundo, é porque, de fato, você, para inovar, você precisa tomar risco. Não existe inovação sem risco. É, e isso, para a gente, ficou muito claro. E o que fez com que a gente é, criasse um, um centro de inovação, diante de tantos que existem, estão né, começando a aparecer pelo Brasil inteiro, é que a gente identificou uma característica muito interessante. Que poucos deles, se é que algum deles, eram liderados por empreendedores. Então o empreendedor é a mulher, é o homem que sente a dor de empreender. E quem empreende sabe o quanto é dolorido empreender no Brasil, e acredito que sabe o quanto é dolorido empreender em qualquer um dos BRICS. Né? Então, até o projeto da Rússia, também, que é liderado por um empreendedor, é, faz uma diferença muito grande, porque você sabe qual é a necessidade do cara que está sentado ali na mesa, porque você sofre com o mesmo drama que ele sofre. Então, a gente começou a ficar muito incomodado com o fato de que boa parte dos projetos de, de inovação do Brasil, ou de startups mesmo, é, que recebiam financiamentos, eles tinham um perfil muito claro. Eles eram liderados por homens, geralmente homens brancos, que estudaram nas melhores escolas, foram para o exterior e conseguiram funding. Esse é o ciclo padrão de investimento de startups no Brasil. E a gente começou a ficar muito incomodado com isso. Porque... Quanto, se a gente pegar aqui o percentual de, de, de empreendedores, por exemplo, dos BRICS, não só do Brasil, quantos por cento desses empreendedores podem ir para o exterior? Quantos por cento podem ir ao Vale do Silício? Quantos por cento podem fazer uma pós-graduação no exterior e ficar seis meses sem gerar renda para dentro de casa? Quase nenhum. Percentual mínimo, menos de 1%. Então a gente começou a ficar muito incomodado com isso e a gente falou... Já que isso não vai vir de uma iniciativa governamental, isso não vai vir de uma grande empresa, isso não vai vir de uma universidade, vamos a gente criar o nosso próprio centro de inovação. Então, esse, esse é o começo da história do Novo Lab. Então, o que, que o Novo Lab é? O Novo Lab, ele traz essa... essa essa verdade, vamos dizer, essa dureza do que é ser empreendedor no Brasil, e a gente tenta fazer com que esse é, esse acolhimento ao empreendedor, à empreendedora, é, ocorra num nível muito diferente, porque como foi comentado a respeito na África do Sul do conceito de campos de startups onde você tem pessoas em momentos diferentes né, convivendo, é isso mesmo. E cada um está no momento diferente, mas o que une todas elas é que elas têm um ideal em comum. Né? Empreender, tudo, tudo que a gente está falando aqui sobre inovação, sobre é, diplomacia tecnológica, tem a ver é, com um, um fator que é muito forte aqui no Brasil, que é a questão da emoção. A gente não empreende no Brasil, a gente não faz nada aqui se não tiver emoção envolvida. Isso é uma característica do Brasil. E a gente estava sentindo falta disso. Né? Então, quando a gente resolveu criar é, um centro de inovação, a gente falou, tem que ser um local que tem emoção, que tem a vida, que eu sei o quanto esse cara está sofrendo, eu sei o quanto essa menina está sofrendo para empreender, não é fácil. Então, ela estando dentro de um ambiente, eu acredito que, apesar dos números mostrarem que você reduz em três vezes né, a, ca a capacidade de mortalidade, eu acredito que é muito menor que isso, porque é, você consegue fazer com que a partir do momento que eu sei que a pessoa que está ali do lado, ela vive o mesmo drama que eu, eu me torno mais forte com isso. Né? Isso não é balela, isso é o que de fato acontece. Né? Eu, eu sinto que eu não estou mais sozinho, eu tenho que, com quem conversar a respeito dos meus dramas. Eu tenho o nome sujo, eu tenho as minhas contas no vermelho, com quem que eu falo sobre isso? Então, eu tenho que falar com gente que vive o mesmo drama que eu. Então, foi para isso que a gente criou esse espaço, para trazer essa, essa questão do empreendedorismo num nível muito realista mesmo. Né? Então, é, a gente idealizou o projeto para acontecer na capital, que era São Paulo, de onde eu fiz toda a minha carreira, mas a gente acabou levando o projeto para São Carlos, que é uma cidade absurdamente talentosa em termos de, de potencial humano. Né? Então, quando todo mundo aqui fala sobre inovação, a gente está falando sobre potencial humano. né? E, e o que os parques de inovação fazem é conseguir extrair o máximo desse potencial humano que está ali, né? Então a gente é, levou o projeto para uma cidade no interior, é, conseguiu resgatar uma fábrica que estava fechada há 40 anos, é uma fábrica centenária de tecidos, uma fábrica antiga, e isso obviamente causa um impacto muito grande na cidade. E, porque quando você está numa capital e você faz um projeto, ele gera um efeito, mas você não sabe muito bem qual que é. Quando você faz uma cidade pequena, esse efeito é latente. Ele, ele, você consegue vê-lo muito rapidamente. Então, para vocês, vocês terem ideia, o nosso projeto não tem nem um ano e já estão anunciados oito novos hotéis para São Carlos. Então, o efeito econômico e social, é muito grande. Então, não só por conta da nossa iniciativa, mas porque, como alguém falou, uma iniciativa puxa a outra. Então, isso provoca com que outros parques de inovação que já estavam lá se movimentem, porque a gente agora está lá. Movimenta a região, movimenta outras coisas. Né? Então, não, é só, não, não tem a ver só com o, com o que a gente está fazendo. Então, é, o, o que é importante mostrar é que, às vezes, a gente fala de inovação e quando a gente pensa nos países desenvolvidos, né, como foi comentado, que, que é um termo que eu também não, não, não aprecio, mas a gente pensa na inovação numa uma coisa muito... É, mecanicista uma coisa muito é, cheia de computadores coisas high tech e na verdade inovação gente é isso compartilhamento de conhecimento proximidade troca de experiência isso substitui muitas das deficiências que a gente tem né então muitas vezes a gente deixa de fazer muita coisa porque não tem as condições ideais e quando a gente faz um projeto como foi o novo lab que não tinha nenhuma condição mínima, muito menos a ideal, e ele começa a acontecer, isso prova que o que vale é o recheio, o que vale é a gente ali dentro disposta a inovar. Né? Então, vocês podem reparar, assim, quando você vê pelas imagens, ah, toda a estrutura é uma estrutura muito simples em termos de, em termos de estrutura. Mas... É, esse efeito que a gente acaba provocando, que é de conseguir levar inovação, isso, por exemplo, é, um, foi uma semana que a gente fez a respeito de DNA, de sequenciamento de DNA, é, e esse pessoal é o pessoal que recolhe lixo na cidade, né, o lixo reciclável, tendo uma palestra, né, uma mini apresentação sobre sequenciamento de DNA, que provavelmente eles não teriam em nenhum outro lugar no mundo, né, uma, uma apresentação ali para eles né, a respeito disso. Então, A gente não consegue mensurar o quanto essas pessoas voltam para casa e falam para os filhos, para os netos e para os vizinhos desse tipo de coisa, mas a gente sabe que isso acontece. Né? Então, esse efeito multiplicador de um parque de inovação é, é uma coisa fantástica, assim, uma coisa que transforma, de fato. Então, você pega, às vezes, atividades não tecnológicas, né, que, que não envolvem alta tecnologia, mas o que a gente tem de feedback são pessoas que saem do Novo Lab falando maravilhas né, do, do, do que aconteceu lá dentro na verdade né. então é, essas discussões essas essas interações é, geraram uma visibilidade absurdamente grande para a gente e para vocês terem uma ideia, pessoal de quando a gente fala isso é, vocês viram pela foto o tamanho da fábrica e a gente começou o novo lab sem um real a gente não tinha um real para começar o projeto todo o projeto foi feito na emoção de fato foi a gente imagina no auge da crise brasileira, no auge do impeachment, a gente batendo na porta de 400 empresas para fechar dois patrocínios, né, dois apoios, falando, olha, pessoal, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente precisa democratizar a inovação no Brasil, e por, que, e por que a gente quer fazer isso? Porque a gente acredita que o brasileiro tem um potencial de inovar que é absurdamente grande e mal explorado. Então, vocês não querem ajudar a gente a fazer isso? Né? Então, foi uma dificuldade muito grande, mas a gente conseguiu tirar o projeto do papel. É, a visibilidade que ele gerou muito muito rápido assim até assustou a gente mas mostrou para a gente que a gente estava certo de que pô, com um mínimo de condição né não é a gente não está falando de, de condições ideais a gente está falando com um pingo de condição o talento surge então a gente teve por exemplo startup que apareceu que começou o projeto é, sentada numa mesinha que a gente faz com que também como na África do Sul é, o projeto seja o mais barato possível, então esse é um esforço nosso, né, de, do quanto mais barato ele puder é, ser melhor né, para todo mundo que participa, então a gente tem esse, esse cuidado, e a gente tem casos de empresa que chegou lá com um programador, que ficou dois anos desenvolvendo um software em casa, e que já passou por dois programas de aceleração, hoje tem funcionários e recebeu investimento né? Menos de um ano. É, de empresas, por exemplo, como a Movly, de Campinas, que hoje é um unicórnio brasileiro e que está dentro do meu espaço. Né, e que já está gerando na cidade mais de 50 empregos. Está né, tá contratando gente, então hoje a gente tem, tem 13, já com 50 contratações anunciadas, com perspectiva de crescer. Então, é emprego, como alguém comentou aqui, é emprego qualificado, que chega numa cidade pequena e gera um impacto absurdamente grande. Né. Mas, é, tudo isso que eu comentei, pessoal, é. Não, não tem a ver com, com o Novo Lab. É, o que, tudo isso que eu comentei a, é, sobre isso, tem a ver com esse desejo né, que muitos de nós temos aqui, de propagar a inovação, de fazer com que os nossos países, com, com que a gente tenha orgulho de falar dos nossos países. Né? É, a gente quando, quando, por exemplo, eu fui à China, então aqui tem alguns representantes da China, é, eu fiquei orgulhoso pela China pelo que eu vi lá. Eu fiquei orgulhoso por eles. Imagino o quanto eles estão orgulhosos pelo que eles estão fazendo lá. Porque, eu, a, apesar de é, a gente conhecer muito pouco sobre a China tanto daqui, a, a, a, eu me interesso sobre a China há muito tempo, estudo muito, mas quando você chega lá e você vê o fluxo de energia acontecendo lá, ou seja, é dinheiro, emprego, crescimento, é, enfim, você gera um fluxo, um, um ciclo virtuoso, que você fala assim, poxa, a gente tem que aprender com eles a gente tem que criar o jeito brasileiro de fazer, o jeito russo de fazer, o jeito da África do Sul de fazer, para que a gente consiga, assim como eles, fazer com que o nosso país se desenvolva, porque o desenvolvimento do país significa menos gente miserável. É, esse é o fim da, da, da história. Né? Então, quanto mais eu consigo gerar empregos, quanto mais eu consigo fazer com que as pessoas saiam dessas condições, melhor para todo mundo. E o primeiro elemento que faz com que as pessoas saiam dessa questão da, da, da miséria é o mindset, que foi comentado aqui. É aqui. É a partir da hora que eu começo a ver exemplos, como desse cara que ele vai falar a respeito de um projeto dele, da Inloco, que hoje ele é um dos maiores empreendedores do, do Brasil, de startups. Ele inspira 500 outras pessoas em Pernambuco a fazer o mesmo, entendeu? Então esse tipo de, esse efeito multiplicador é fundamental. E aí, olha que curioso, é, numa visita do pessoal da CNS que representa o setor de serviços do Brasil. Lá no Novo Lab eles foram lá ver Pô, o que está que acontecendo lá em São Carlos. É, eles conseguiram gerar para a gente uma oportunidade incrível, que foi de apresentar é, todo esse entusiasmo a respeito do futuro do Brasil lá na China. Né? Então nós tivemos com, com o Xia, né, que estava aqui até agora. Nós fomos até os, o seminário do ICI falar sobre o Brasil. E aí o que, que a gente falou sobre o Brasil? Né? É, a gente conseguiu apresentar lá essa visão, conseguiu é, lembrar dessa visão do, do, do Xi Jinping, falando que nós deveríamos cooperar mais né, entre os países, e a gente concorda totalmente com isso. E o que a gente apresentou lá foi esse conceito de Brasil as a Service. Ou seja, o Brasil, ele é uma nação de serviços. Mesmo no setor, no setor agropecuário, né, que é outro motor da economia brasileira, boa parte do setor agropecuário vem de serviços. Então, pega uma, uma agritech, é uma empresa de serviços que oferece serviços para o setor agro. Né. Então, esses dois setores estão muito fortes e, e eles são o motor do nosso crescimento. Então, quando a gente fala de, de Brasil as a service, é, eu apresentei lá a seguinte perspectiva, e isso foi apresentado na China, mas vale para todos os países aqui dos BRICS, que o Brasil ele tem uma característica que é muito boa, que é de co-inovação. Nós somos co-inovadores. O brasileiro ele é muito colaborativo. O brasileiro, a gente não tem problema se fizer uma parceria entre o Brasil e a China, e a China liderar. Se fizer uma parceria do Brasil com a Rússia, e a Rússia liderar. Para a gente tudo bem, o que a gente quer é colaborar. A gente quer ver isso acontecer. Então, essa característica colaborativa e aberta do brasileiro é muito positiva para nós e a gente usa isso muito pouco. Então, o Brasil as a Service foi criado é, em parceria do Novo Lab com a CNS. E o que a gente está está propondo, pessoal, é uma, uma visão, e aí isso tem a ver com a questão do que une a, a gente aos BRICS e tudo mais, é que se essa for uma agenda coletiva do Brasil e for uma agenda coletiva dos BRICS, todo mundo vai conseguir se desenvolver muito rápido, porque ela tem objetivos claros, então a gente tem um objetivo, tem três objetivos de cinco anos, que é ajudar essa mudança na força de trabalho, é, a melhorar o ambiente de negócios, né, que é difícil fazer negócio no Brasil, a gente precisa melhorar isso muito rápido, e gente, tenho certeza que a gente vai melhorar nos próximos anos, e ajudar as startups a se tornarem globais, que são os casos que estão aqui. E isso vale para todos os países. Então, é, o nosso trabalho foi apresentar na China a perspectiva de que, em cinco anos, o Brasil precisa estar em outro patamar de inovação. Né? E, e a gente apresentou também, pessoal, depois essa apresentação vai ficar disponível, é, quais são esses setores-chave é, para o desenvolvimento da economia brasileira, para essa nova economia. Né? Como que os objetivos estão linkados com macroações, que estão ligadas com setores estratégicos, que estão ligados com, é, com, com áreas estratégicas, com setores estratégicos, e ali embaixo, naquelas letrinhas miúdas, ali em branco, é, que são tecnologias, as tecnologias que servem de base aí para, o, para o futuro, é, o que tem de interessante nisso? E foi isso que a gente conversou na China. Que... O que já tiver desenvolvido a respeito disso nos outros países, a gente não precisa reinventar a roda. Né? Então, aí que entra a coisa do Brasil as a service. Ou seja, eu consigo utilizar tecnologias desenvolvidas nos BRICS para criar os meus key sectors, meus setores estratégicos. Ou seja, eu consigo usar um sensor desenvolvido na China, com uma tecnologia desenvolvida na Rússia, embalar isso de uma forma totalmente diferente aqui no Brasil e agregar muito valor. Então, essa característica do Brasil de ser um agregador de valor, de ser o um orquestrador do, do, do processo, tem muito valor. E isso é uma coisa que eu acredito profundamente. Então, é, a gente comentou na China que a China tem uma iniciativa, que é o China 2025, de se tornar uma grande indústria mundial dessa, da, da nova economia. E o que a gente conversou na China foi o seguinte. Pô, então, olhem para o Brasil como um parceiro de vocês para a área de serviço Nós podemos ser esse parceiro, né? E, e, para encerrar minha, minha participação, como eu comentei, é um orgulho muito grande estar é, tá aqui com vocês. Espero, de fato, é, conseguir manter o diálogo. Então, já falei é, com a Gamu, falei com o pessoal da Rússia, a, da Índia. Então, tenho certeza que esse diálogo vai ser mantido com os parceiros internacionais, com o pessoal do Brasil, que está mais próximo da gente, manter esse diálogo. E o que a CNS oferece, a partir de agora, é, é uma plataforma que é um misto de uma plataforma de conteúdo, com o marketplace, onde é, as empresas conseguem se apresentar para parceiros internacionais, seja parceiros internacionais querendo fazer negócio no Brasil, ou empresas brasileiras querendo fazer negócio no exterior, principalmente nos BRICS, né? por enquanto com foco muito forte em China, mas qualquer qualquer país dos BRICS será bem-vindo. Então, esse domínio está sendo lançado hoje, né? esse novo website, que é o Brasil as a Service, então, baas.cns.com cnserviços.org.br e a gente quer que realmente esse, esse, esse portal ele vai ser traduzido para o inglês em breve tá? e, e que de fato ele seja essa ferramenta para que a gente consiga dar continuidade e que ele seja uma grande vitrine para quem quiser fazer negócios com o Brasil é, porque a CNS é um parceiro extremamente confiável. Então, uma das dificuldades, de, por exemplo, quando um parceiro da Rússia quer fazer negócios aqui é Pô, em quem que eu devo confiar para fazer negócio no Brasil? Né? Então, a CNS, por ser uma associação, ela tem essa vocação de ser um filtro muito bom para quem quer fazer negócios no Brasil. Então, essa é a dica que eu deixo é, para quem quiser, de fato, fazer negócios no Brasil, usar, de fato, a CNS como essa porta. Tá bom, pessoal? Da minha parte é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Anderson Criativo, é, que falou muito de emoção e de paixão, e, e na sua apresentação você mostrou que, de fato, segue o que diz. Né? Você falou apaixonadamente, emocionalmente também, sobre esse assunto. É, um pouco, é, de novo, nesse papel de mais tarde provocar perguntas, eu eu aqui é, salientaria, por exemplo, a importância que Anderson Criativo deu ao papel da diplomacia. né? Na, no caso da própria apresentação da Gabriela, nós vimos um colega nosso, o Pedro Ivo, que parece que teve participação intensa na sua, na sua ida, na sua participação, isso foi aqui salientado também agora pelo Ano Seu Criativo, eu quero deixar isso muito registrado. É, o outro elemento é que, muitas vezes, quando você fala de inovação, você parece falar de educação. E eu tenho, é, todos nós aqui temos convencimento de que o Brasil seria um país melhor se fosse ainda mais educado, e se nós formos mais educados, nós seríamos mais inovadores. Quer dizer, eu acho que o vínculo é evidente entre uma coisa e outra. Quando eu vi essa fábrica de 40 anos de São Carlos, eu me lembrei do Sesc Pompeia, lá em São Paulo, é, que é uma fábrica, entendeu de geladeira, que foi reconduzida a uma atividade cultural, por um projeto da Lina Bobardi, né? Então, esses projetos de recuperação de patrimônios, né, de patrimônios é, arquitetônicos, muitas vezes, e de símbolos, ele já existe, ele é, uma, ele é uma ideia inovadora, genial, uma ideia empreendedora, e ele, claro, pode ser aplicado a um projeto dessa natureza que me pareceu muito bem sucedido. Eu queria apenas provocar um, um, uma discussão sobre isso, é porque é, eu tive pelo menos duas experiências de trabalho em Londres, e lá havia uma expressão que mostrava bem o que acontecia também nesses casos. É, é, é, um, é um processo de gentrification, que eles chamam, que é quando uma área que estava decadente ou decaída economicamente, ela é recuperada, em geral por uma inauguração de uma estação de metrô, pela presença de uma empresa, pela, pela necessidade de, de fazer com que as habitações é, prossigam, né? quer dizer, que melhorar as condições de habitação da população. E aí, num caso desse, você mesmo falou que oito hotéis surgiram é, no, no ambiente lá de São Carlos, ao entorno da sua, dessa fábrica, o fato é que os aluguéis também sobem, a renda per capita sobe e, muitas vezes, existe a formação de uma nova periferia. Então, esse é um dos paradoxos do crescimento econômico, é que, é, é que nem tudo é resolvido, obviamente. A gente acaba criando também outros núcleos, de, até de pobreza. De, e, a, e os aluguéis, às vezes, passam nessas áreas a ser tão altos que passa a ser proibitivo para aquela população que vivia ali. E que agora vai morar mais longe daquele centro e que vai ter mais dificuldade de chegar ao trabalho. Então, esse é um outro paradoxo que a gente precisaria resolver também. E quando você fala da vocação do Brasil para co-inovador, co-innovator, é, e depois eu gostaria que você elaborasse um pouco é, qual é a diferença que você faz disso para uma relação de dependência, porque a minha pergunta é: os russos, na sua visão, aceitariam ser co-inovadores num projeto liderado pelo Brasil? Ah, os chineses aceitariam ser co-inovadores num projeto liderado pelo Brasil? Ou aqui nós repetiríamos um padrão de dependência de nações que são muitas vezes mais educadas, em outros casos mais desenvolvidas, em outros casos é, líderes nas suas áreas? Então fica essa provocação também para o nosso próximo debate. E é com muito prazer agora, então, que eu é, passo a, pra, a palavra para o André Ferraz. É, no, só eu sei que todo mundo aqui está muito bem é, no latim, mas em louco é no local, não é? Aquele é louco, né? Porque a, a, a minha avó falava que de poeta, cientista e louco, todos nós temos um pouco, né? E, mas o André Ferraz é, vai nos trazer aqui é, um pouco de depoimento sobre a experiência dele é, num processo com a África do Sul, e, então, eu, eu tenho o prazer de passar a palavra. Muito obrigado. É, primeiro, queria agradecer ao Itamaraty pelo convite, né, uma, uma grande honra estar aqui hoje, agradecer também a todos que, que ficaram até o final. É, não trouxe slides, então, vou contar rapidamente uma, a história da, da empresa, né nossa trajetória até então, e, enfim, contar um pouco também de como é que a gente acabou trabalhando com, com o pessoal da África do Sul. Né? É, a Inloco surgiu de um projeto universitário. Né? Eu e meus atuais sócios, a gente estava fazendo ciência da computação lá na UFPE, em Recife. É, hoje em dia, a gente está lá no, no Porto Digital, né? que falou mais cedo. É, e esse projeto ele foi inspirado pela pesquisa acadêmica do meu pai. Né? Meu pai é professor lá de ciência da computação também na UFPE. Então, desde muito novo, eu era exposto a pesquisa dele enfim os assuntos que eram, que eram discutidos em casa minha mãe também é da área então enfim acabavam os dois nerds ali fica, fica conversando <risos> sobre o futuro da tecnologia é, e nessa por conta dessa exposição eu acabei é, começando até algumas reflexões sobre o que é que vem pela frente né? é, a gente está hoje na, na geração né, da internet mobile e muito em breve a gente vai estar tá entrando numa nova geração que é a da internet das coisas é, pensando nisso, a gente começou a, a entender que tem dois grandes problemas, e talvez, inclusive, esses problemas são um, um dos fatores que estão segurando o desenvolvimento desse novo tipo de tecnologia. Né? É, os problemas são relacionados à segurança e privacidade. Né? É, do ponto de vista de segurança, o que é que acontece? Quando a gente hoje aqui no, no na era da, da internet mobile é né, possivelmente aqui com cada pessoa tem pelo menos um ou dois computadores é, com, com cada pessoa nessa sala quando a gente chegou chegar na, na era da internet das coisas a gente vai ter um, uma mudança de patamar do ponto de vista de número de computadores que vai estar num ambiente como esse né, então possivelmente aqui deve ter uns 200 300 computadores é, com a internet das coisas, a gente vai ter alguns milhares de computadores nessa mesma sala. Né? Isso significa que a gente passa a ter uma superfície de contato muito maior. Isso significa também que a gente passa a ter muito mais chances de conseguir hackear um desses dispositivos, né? ganhar acesso, por exemplo, a essa rede e, consequentemente, ganhar um poder computacional gigantesco. Então, é, recentemente, no, no ano passado, a gente teve o primeiro grande ataque é, usando uma rede de internet das coisas, né, um ataque de DDoS, é, e esse ataque foi 20 vezes maior do que o segundo maior ataque de DDoS da história. Né, tirou, enfim, grandes meios de pagamento do ar, grandes plataformas de mídias sociais, é, enfim, provou para o mundo o, o poder né, e o risco que esse tipo de tecnologia pode trazer é, para a sociedade. Já do ponto de vista de privacidade, o que é que acontece? A gente vai passar a ter dispositivos ao nosso redor, com sensores, coletando informações sobre nós o tempo inteiro. E, uma vez que eles estão fora do nosso alcance, né, a gente não tem controle sobre o que está sendo coletado sobre nós. Né? É, então, o, o, a grande questão aí é que, hoje, a maneira padrão, como a gente se apresenta para qualquer sistema digital, é com a nossa identidade civil, né? com o nosso e-mail, com o nosso telefone, com o nosso nome, com o nosso CPF, é, mas não necessariamente esses sistemas realmente precisam ter a nossa identidade do lado deles para poder funcionar. né? Talvez ter apenas a informação comportamental seja suficiente. Então, pensando nesses problemas, a gente entendeu que precisava ser criada, digamos assim, uma nova língua. É, para comunicar o um usuário final, né, um dispositivo pessoal, com um dispositivo de internet das coisas. E a gente entendeu que é, a presença física, né, o daí que vem o nome, in loco, né, é, seria uma forma de apresentar esse usuário né, a um dispositivo de internet das coisas. Então, a gente começou uma pesquisa lá na, na universidade é, em tecnologias de geolocalização, a gente entendeu que a tecnologia padrão de hoje, que é o GPS, não seria suficiente, né? pelo simples fato do GPS, por exemplo, não conseguir funcionar num ambiente como esse, a gente está, enfim, embaixo de um teto, aqui mais especificamente num subsolo, né? o GPS não consegue penetrar aqui, e por conta dessa deficiência não seria possível é, validar essa presença física com alta precisão. Né? É, então, hoje, o que é que, o que é em que é loco? É né? uma plataforma de localização, a gente hoje... É, é, é líder global em localização indoor né? é, onde a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia que ela é cerca de 30 vezes mais precisa do que o gps ela funciona em ambientes fechados né? ela mapeia os locais de maneira automática e ela consome muito menos bateria né? em 24 horas ela consome cerca de meio por cento da bateria de um smartphone normal enquanto o gps enfim se vocês abrirem um aplicativo de navegação possivelmente ele vai acabar com a sua bateria em cerca de três horas né? É, e aí com essa tecnologia o que é que acontece? A gente estava começou desenvolvendo ela lá atrás e a gente estava com uma solução para um problema que de fato ainda não existia. Né? É, internet das coisas até hoje não não pegou de fato. É, então a gente passou aí um bom tempo patinando. Enfim a gente passou três anos até conseguiu o primeiro financiamento, por exemplo. Todo, todos os, os sócios ali, é, enfim trabalhando sem salário. É, naquela vida de, de estudante, tendo uma, uma alimentação à base de pão com ovo e macarrão instantâneo. Né? É, então, a gente, finalmente, né, depois de testar uma série de aplicações usando essa tecnologia, conseguiu achar a vocação dela para o curto prazo. Né? É, hoje em dia, o que é que, a, que, é que a Inloco faz? A gente ajuda a conectar o mundo físico com o mundo digital, né? onde no mundo digital a gente trabalha com desenvolvedores de aplicativos que utilizam essa tecnologia para basicamente vender mais, né? para fazer seus aplicativos serem mais usados. Então, um aplicativo ele consegue entender o contexto na vida real né, daquele usuário dele e, e juntar isso com o contexto em que o app dele deve ser usado. Então, um app de delivery de comida, quando identifica que um usuário acabou de chegar em casa, aquele é o momento certo para o app de delivery de comida falar com ele. Um app de e-commerce que vende, vamos supor, computadores, ele identifica que um usuário entrou numa loja de computadores, aquele é o momento de trazer uma oferta. e né? Então, consequentemente, a gente tem ajudado os aplicativos a dobrar o uso e, consequentemente, enfim, em muitos casos, dobrar o seu faturamento. Então, várias startups nacionais, inclusive, e internacionais, é, empresas de tecnologia de forma geral, vêm usando essa tecnologia para crescer. Já no mundo offline, né, no mundo físico, é, a gente utiliza esse esse dado que é coletado através dessas parcerias com, com desenvolvedores, é, e a gente consegue ajudar o varejo físico a entender melhor o seu público. Né? O varejo físico, enfim, representa mais de 90% do comércio, é, mas não tem acesso à tecnologia como hoje o e-commerce tem. Né? Então, a gente passou a trazer inteligência para esse segmento que estava muito tempo desabastecido, e essa, essa inteligência que a gente fornece ajuda o varejo físico a influenciar um aumento de fluxo em suas lojas. Né? Então, hoje em dia, os, os varejistas que trabalham com a gente tem tido aí a experiência de aumentar fluxos fluxo em suas lojas físicas na ordem de 20%. É, imaginando que a Inloco, daqui a alguns anos, está sendo usada por 100% do varejo global, isso significa que uma tecnologia como essa poderia ter um impacto econômico no mundo de 4 trilhões de dólares. Né? Então, é, o impacto que isso pode ter, a inteligência que isso pode trazer para um setor tão grande, mas tão carente de tecnologia, pode ser gigantesco. Né? É, Inloco hoje está num, num, num momento forte de, de crescimento e expansão internacional, atuando aí em, em, em alguns outros países além do Brasil, é, aqui nas Américas, é, México e agora nos Estados Unidos. É, no Brasil é, é nosso maior mercado ainda, a gente tem aí impactado mais de 60 milhões de, de, de usuários aqui no Brasil, é, e nos Estados Unidos a gente recentemente conseguiu alguns grandes clientes, onde a gente está é, chegando aí a 25 milhões de usuários impactados. Opa! É, ainda bem que eu não tenho apresentação, então não... É, foi impactante essa última frase. É, então, é, e aí para frente, o, o que é que acontece? Né? A gente vai ter essa virada muito em breve para a IoT. É, os riscos permanecem, os riscos relacionados à segurança e privacidade continuam. né? É, e... Mais recentemente, a gente começou a ter o tema privacidade, o tema cibersegurança, entrando no vocabulário das pessoas comuns, digamos assim. Né? É, a gente teve aí, enfim, as maiores empresas de tecnologia do mundo sendo hackeadas, algumas dessas empresas tendo aí escândalos relacionados à privacidade de seus usuários. É, nas últimas cinco semanas, a gente teve é, Apple, Google, Facebook, é, e hoje, Amazon sendo hackeados e tendo seus dados vazados. Né? Então, essas empresas que há muito tempo todo mundo achava que eram é, invulneráveis, né? todas são, né? não existe segurança plena, em, quando a gente está falando de tecnologia. Então, a gente precisa de novos modelos para conseguir é, proteger os usuários. Né? Então, qual é a proposta da Enloco para o futuro? A gente está usando todo esse, esse dado e localização, sem nenhuma associação com nenhum identificador civil do usuário, ou seja... O usuário, para a gente, é absolutamente anônimo, a gente não sabe quem ele é, mas a gente sabe como ele se comporta. E a gente está usando isso para criar uma identidade comportamental. Né? Com essa identidade comportamental, a gente está criando os novos padrões para a autenticação entre usuários e dispositivos de internet das coisas. Ou seja, você não precisa saber que o dono de um dispositivo por exemplo que está na sua casa, né, sei lá, aquela caixinha de som é inteligente, a caixinha de som não precisa saber o seu nome, né, não precisa saber seu CPF, ela só precisa saber que você é o dono da casa e você deve ter acesso completo a usá-la, né? É, com a tecnologia como essa dá para saber que pelo fato daquele usuário estar tá lá é, todos os dias visitando aquele local e ele passa a maior parte do, do, do tempo dele naquele local, ele é o dono da casa, né, ele é o residente ali daquela casa, ele deve ter acesso aquele dispositivo. Então, o comportamento é mais do que suficiente para fazer esse tipo de coisa. E a gente acredita que, enfim, conseguindo transformar isso no padrão para autenticação e internet das coisas, quem sabe o Brasil passa a ter uma empresa de tecnologia, de fato, entre a liderança dessa próxima geração. A cada nova geração de tecnologia, novas empresas surgem, novas empresas dominam, a geração seguinte. Né? A IBM não conseguiu pegar o PC, a Microsoft não conseguiu pegar o mobile, possivelmente as empresas que hoje estão dominando o mobile não vão conseguir pegar a internet das coisas. E aí, onde é que entra a África do Sul nessa história toda? Né? É, a gente passou muito tempo é, lutando para conseguir investimento, e aí o problema que a gente enfrentava tentando captar investimento aqui no Brasil era o seguinte. A pergunta que me faziam era... É, quem você está copiando lá dos Estados Unidos? Eu falava, não, não tem ninguém lá nos Estados Unidos fazendo isso. E aí, imediatamente, os investidores se desinteressavam. Né? É, então, a gente passou por um, um, um longo ciclo aí de investimentos no mercado digital, é, onde, em sua maioria, eram feitos em empresas que estavam tentando copiar algum modelo que estava acontecendo no Brasil, ou fora do Brasil, né? é, e não tentando incentivar a inovação brasileira para, de fato, levar a tecnologia para fora. Né? É, acabou que... O único investidor que topou é, entrar na empresa e, e financiar o negócio para a gente conseguir crescer foi uma empresa da África do Sul, né, uma empresa que, inclusive, se reinventou, né, uma empresa centenária que começou como um conglomerado de mídia é, e se tornou um investidor de, de internet e viu que o negócio funcionava. Né, então, é, eles investiram 20 anos atrás numa empresa chinesa chamada Tencent, é, eles investiram 30 milhões de dólares nessa empresa, Hoje em dia, esses 30 milhões de dólares valem aproximadamente 150 bilhões de dólares. Então, foi um investimento que deu muito certo. né? É, possivelmente, se eles tivessem deixado o dinheiro no, parado no banco, eles não teriam um retorno de 4 mil vezes é, em 20 anos. Então, enfim, eles continuam trazendo isso. Recentemente fizeram um aporte muito grande na, na, na Móvel, né? quase foi o maior aporte na história do, do, do Brasil, meio bilhão de dólares. É, enfim, então, os sul-africanos vêm vem ajudando empresas inovadoras brasileiras a, a, a crescer, não só no Brasil, como fora. Então, em talvez alguns poucos minutos, essa é a nossa história. Obrigado. Muito obrigado, André, pela sua excelente exposição também. E uma exposição que foi ilustrada no meio pela presença de um hacker, né? porque o que nós estamos vendo aqui, obviamente, é uma interferência não mais de um poltergeist, né? mas, de, <risos> obviamente, de uma interferência que precisa ser analisada. É, é, na sua... Assim, apenas para provocar o debate, que eu vou agora passar para, é, para as perguntas da plateia, é, bom, os números que você apresentou são muito impressionantes, eu espero que muito em breve você sai dessa dieta de pão com ovo e miojo. Já e já saiu, né? Já saí, já saí, já saí. Então, eu tenho certeza que você deve estar com uma nostalgia daquela época. Mas o, o, o fato é que uma questão que eu acho que deve é, até incomodar todos e, sobretudo, é, na área diplomática, também algo sensível, porque você fala de segurança e privacidade, é, é o quanto... Essas iniciativas elas interferem na vida cotidiana, não é? quer dizer, a pessoa entra numa loja e recebe uma oferta. É? Que controle ela tem para não receber oferta alguma e para que não saibam que ela entrou numa loja? Essa é uma questão também importante para uma sociedade que, que preza também em momentos de privacidade e de segurança. Isso, isso que você diz, somado com o que você fala, por exemplo, da informação genética nos faz viver naquilo que a sociologia clássica chama de sociedade do controle. Né? É, nós estamos numa sociedade em que cada vez mais as pessoas sabem o que nós somos e o que fazemos por meio do cartão de crédito, do GPS, dessas informações todas que casadas nos tornam apenas, digamos, um pouco no exagero, é, é, é, é, consumidores móveis. Nós somos, nós somos sempre atacados pelo consumo, né? E, e outras dimensões do ser humano poderão ser menos exploradas, e isso é muito, muito problemático para várias, para várias pessoas. Né? É, eu acho que ficou bem explicada a sua relação com a África do Sul, quer dizer, foi uma espécie de encontro de identidade, e acho que você vem explorando isso pelo seu depoimento magnificamente. E, e vejo com muito interesse também essa relação entre o mundo físico e o mundo digital, que são essas dimensões que você traz aqui. São comentários apenas que eu queria, é, a título provisório, fazer para passar, para o mais importante que é obter reações da plateia e perguntas para que nós é, encerremos o seminário numa grande nota. Muito obrigado pela atenção. E passo a palavra para vocês, para perguntas. Aqui uma pergunta. Se identifica, por favor. Clélia Pirajibe, eu assim, pertenço a, a exatamente à área de ciência e tecnologia, em, em diversas inserções ao longo do tempo. Mas a minha questão é a seguinte: na verdade, é uma provocação também, porque, sobretudo nesse painel, eu senti assim, assim, uma. Assim, um conteúdo muito forte assim, de idealismo, de bons princípios e de muitas coisas que a gente gostaria que fossem valores universais e tal, e que isso realmente predominasse, mas por uma série de indicadores a gente sabe que não é bem isso. Então, é uma questão um pouco provocadora no sentido até que ponto essas colaborações que muitas vezes, por exemplo, por serem coisas assim, inovadoras e tal, não têm as ditas fortes barreiras à entrada, como elas não podem ser capturadas, digamos, por esses mesmos sócios, entendeu? Na medida que eles dispõem de maior recurso, de toda a ordem, seja financeiro, seja tecnológico, etc. Então, porque a gente sabe né, que a competição realmente é o motor aí da, da economia mundial e tudo. E, sobretudo, eu estou colocando esse aspecto porque só uma ilustração. Há dois dias atrás eu estava examinando alguma coisa sobre China e caí na página do New York Times. Eu fiquei impressionadíssima com assim, a quantidade de matérias muito recentes dizendo, né, olha só, em 2004, a Sony faz, montava um, uma televisão na China. Hoje, olha só, os chineses são proprietários, estão dominando, e também em outros setores de alta tecnologia, sabe? Eles são muito mais assim... Ah, tem um clima muito mais desafiador, digamos, entendeu? em relação aos países emergentes. então Sabe, essa é uma característica boa dos brasileiros, pelo menos uma parte dos brasileiros, mas em termos da, da vida real, da competição, quais são os desafios também? Tá? Perfeito. A, a senhora quer dirigir essa pergunta... Não, eu eu, é, eu sentir que eu, é bom, o clima geral. Tá então, certo. Então, e... é, eu acho muito interessante a sua percepção, e como moderador, eu, eu até creio que eu restringiria a pergunta aos nossos dois debatedores desse lado da mesa, do meu lado esquerdo, porque se eu bem entendi a, a pergunta, nós estamos todo modelo de aplicativo e todas as inovações elas estão obviamente voltadas para aquilo que se chama sociedade de consumo, né? Dificilmente existe um aplicativo marxista onde você aperta e recebe slogans é, para derrubar o sistema capitalista. Na verdade é, o sistema é, é, é capitalista, os aplicativos precisam de financiamento e eles se voltam muitas vezes para a sociedade de consumo. E esse idealismo que a senhora percebeu, ele está presente em todas as, as, as iniciativas, é, na questão da surdez, na questão do combate às pragas, na questão de, de recuperar um patrimônio, de gerar empregos e trazer para uma área que estava empobrecida mais dinheiro mais rendas e também é, nos projetos é, de geolocalização que poderão é, incrementar valor à economia mas eu gostaria então que vocês dois comentassem isso essa essa contradição que existe entre o idealismo das iniciativas e o seu é, e a sua finalidade última que é a geração do lucro e a geração da competição okay? também gostaria então tá bem tá bom então tá certo tá bom então vamos, acho que é uma questão bem provocadora que eu convido eu convido então vamos começar pelo Anderson Criativo não sei se se vocês já combinaram que um vai começar aqui mas eu sou moderador eu que mando é, esse, é, essas questões são, são são questões bem bem bem bem interessantes bem provocativas mesmo é, Juntando o que você comentou com a provocação do começo, né, da questão da se uma empresa russa ou se os chineses estariam dispostos a uma liderança brasileira, né, em um determinado consórcio, é, a minha resposta é sim. Eu acredito que sim. É, eu acredito que é, essa, essa, essa, vamos dizer, essas parcerias no sentido de desenvolvimento tecnológico, elas têm que partir da confiança, de fato sabe assim Por mais idealista que isso seja, né é, eu acredito que a gente vive numa sociedade onde a gente confia pouco uns nos outros. né Então, isso está muito claro. É, quando a gente falou lá atrás de países desenvolvidos, né, que foi uma pergunta que veio lá de trás, é, o que, que os países desenvolvidos, em muitos casos, têm de diferente dos países em desenvolvimento? É um nível de confiança muito grande na sociedade. Então, como as pessoas confiam umas nas outras, eu faço um negócio com muito mais velocidade a burocracia ela acaba sendo impeditivo porque, como eu não confio totalmente no meu parceiro, eu preciso criar uma série de mecanismos para que essa relação se estabeleça, e essas relações elas acabam sendo mais lentas. Então, se fazer negócio nos países de desenvolvimento é mais lento do que nos países desenvolvidos, porque falta o componente de confiança. Falta segurança jurídica, falta confiança, enfim. Então, eu acredito que esse, esse tipo de debate... É, ele, ele contribui muito nesse sentido. Ou seja, se, por exemplo, a empresa do André tem uma tecnologia que, de fato, é líder mundial, quando chegar um pesquisador chinês, um pesquisador russo, e eles analisarem e falarem, é, de fato, o Brasil hoje, esse cara tem uma tecnologia que a gente não tem capacidade técnica hoje para passá-lo nos próximos seis meses, oito meses, que hoje em tecnologia é muito tempo. Vamos deixar esse cara liderar. Ele tem, ele tem autoridade técnica para isso. E, ao mesmo tempo, ele é confiável. Então, o que dita, na minha visão, tá? é uma visão muito particular, mas o que vai ditar as lideranças dessas parcerias é a capacidade técnica... Né, de entrega, ou seja, eu de fato tenho a melhor tecnologia, então, eu não me importo se na Rússia eles têm um padrão melhor de IoT, se, se o padrão deles é melhor, eu adoto o deles, se a tecnologia para a IoT brasileira é melhor, eu adoto a deles. Então, acredito que isso vai acontecer por uma questão competitiva mesmo. Por quê? Por que uma questão competitiva? Porque para a Rússia ou para a China, por exemplo, pegando os dois como exemplo, eles tentarem ultrapassar a tecnologia deles no curto prazo, custa muito caro, enfim, então é mais fácil eu investir como a empresa da África do Sul fez. Eu invisto nesse cara. Então, em algum momento lá na frente, pode existir transferência tecnológica e, enfim, acontecer algum tipo de, de contrapartida? Pode. Mas isso é o inevitável da tecnologia. Isso eu, não, eu acredito que não tenha como mudar. Né? Então, esse é um ponto. Então, eu, eu acredito que, de fato, essa liderança ela, ela vai ser conquistada por qualquer um dos países que está aqui. E ela vai, vai ser muito diferente dependendo da área. Então, vou dar um exemplo, só para, para ser breve. Em AgriTec, por exemplo, o Brasil tem uma vocação que faz com que o Brasil tenha toda a capacidade de liderar o bloco. Em compensação, em áreas industriais, eu acredito que a China tenha muito mais vocação. Então, eu acredito que, quando foi falado durante o dia a respeito de grupos de trabalho e de setores, eu acredito que a relação entre os BRICS vai funcionar assim. Em alguns setores a China vai liderar, em alguns a Rússia, em alguns o Brasil, em alguns a Índia em alguns a África do Sul. Acho que, naturalmente, por vocação e por capacidade técnica, isso vai acontecer. E essa questão da confiança, eu acho que é o fator-chave. Eu acredito que, se a gente confiar na China, se a gente confiar na Rússia, é, lógico, confia, assina, contrato, enfim, tudo, tudo muito bem amarrado, não, não tem nenhum problema nisso, mas é confiança no nível mais profundo mesmo, no, no confiança no, no ser humano que está envolvido na negociação. Se não tiver isso, aí eu acho que vale a pena diluir todos os blocos e vai cada país fazer os, sabe, as suas próprias iniciativas. Então, a gente tem que confiar um, uns nos outros mesmo, por mais idealista que isso seja. Né? Muito obrigado. É, André Ferraz, por favor. Bom, é, desse ponto de vista eu sou um pouco menos idealista. É, então, assim, a gente está num cenário de competição global. Né? No nosso caso em particular, a gente está num mercado ultra competitivo em que os grandes líderes são é, duas das cinco maiores empresas do mundo. Né? É, são, enfim, a, a, as empresas que estão nesse segmento é, têm dado pouquíssimo valor. Né, a, a, a ética e coisas como essa. Né, é, então, a briga é bastante pesada. Né, é, nesse caso, o que é está na nossa estratégia de longo prazo? Né, é, no fim das contas, a gente está vendo essas empresas sendo hackeadas. Né, é, isso vai ter consequências e isso não vai parar. Né, então, isso só vai aumentar à medida que a gente tem aí mais e mais dispositivos, mais e mais poder computacional, o tamanho dos ataques vai se tornando cada vez maior e a gente quer ganhar no longo prazo. Né? Então, muitas vezes, vão ter algumas batalhas no curto prazo que a gente vai perder para eles, por vários motivos, né, por conta de poder econômico, é, enfim, por, por conta, do, do simplesmente, do tamanho e da, da, da, da escala é, que, que esses players têm. Né? Mas, enfim, a gente é paciente, né? a gente tem uma tese bastante firme que foi montada há, há muito tempo, a gente vai seguir com ela. Né? A gente acredita que, no fim das contas, é, se abster desse risco em relação a, a estar associando, enfim, muito dado né, comportamental é, a, a identidade das pessoas, é uma defesa, né, mas é uma defesa no longo prazo, né, e a gente continu vai continuar apostando nela. Né. É, no curto prazo, enfim, a gente precisa justamente de, de, de parceiros que consigam nos apoiar, né, que consigam, é, enfim, financiar o, o, o negócio como os sul-africanos fizeram e como algumas, alguns novos investidores estão começando a fazer agora. Né? É, e também sem ter a pressa né, de, de dar um tiro na nossa estratégia de longo prazo para conseguir ganhar essas batalhas no curto prazo. Né? Então, é, isso não quer dizer que o jogo é fácil. Né? Então, nesse, desse ponto de vista, nesse cenário competitivo, é, é, é assim que a gente pensa, né? a gente vai manter a nossa estratégia lá, lá na frente. É, em relação a parcerias, enfim, relações com outras empresas, com, com players de outros países, etc., é, eu, eu gosto sempre de iniciar uma relação, seja de negócios ou não, né? começando do ponto mais alto de confiança né? é, e tirando pontos à medida que, que as coisas vão coisas ruins vão acontecendo. Né? Muitas pessoas fazem exatamente o contrário, né? começa com zero confiança e vai ganhando confiança ao longo do tempo. É, eu acho que isso facilita muito e, e dá muita velocidade ao fazer negócio, mas, ao mesmo tempo, deixa você muito mais exposto a qualquer risco e, e enfim, potenciais questões de você acabar sendo traído por esse é, parceiro de negócio ou coisa do gênero. Né? A gente é, sempre resolveu assumir esse tipo de risco é, para poder ser rápido né? e, e pelo menos na indústria em que a gente está a velocidade é tudo né? é, então vale a pena correr esse tipo de risco e enfim, a gente já é, foi foi passado a perna algumas vezes né? por, por, por empresas é, que a gente achava que eram parceiras nossas e na verdade não eram é, algumas já tentaram copiar a nossa tecnologia, algumas já tentaram enfim, roubar clientes, algumas já tentaram fazer uma série de coisas mas era um risco que a gente sabia que a gente estava correndo. Né? No fim das contas, é, a tecnologia que a gente tem hoje não não é o que vai é, levar a gente por si só né, até onde a gente tem que chegar, então a gente tem que ser, sempre estar sendo mais rápido do que todo mundo, sempre construindo novas camadas de proteção em cima, é, para que, se alguém copiar o que a gente tem hoje, possivelmente a gente já está um passo à frente. Né? É, então, por exemplo, só entrando um pouco mais... É, na questão de propriedade intelectual. Né? Hoje em dia, quando a gente está falando de software, é, assim, é praticamente impossível você proteger a propriedade intelectual de um software. A gente nem chega a perder tempo com isso. A gente nunca, por exemplo, correu atrás de, de fazer uma patente, é, porque a gente sempre foi atrás do caminho da velocidade. Né? E no caminho da velocidade, enfim, a gente desenvolve o um negócio hoje, já está pensando no, no, no dia amanhã. Né? E a gente se protege no mercado, né? É, mas, mas sem, sem buscar, enfim, gastar energia e tempo com, com proteções muito mais do ponto de vista legal, regulatório, etc. A gente simplesmente corre. Na agricultura, né, é, as coisas são um pouquinho diferentes. É, quando o Criativo falou que sete, oito meses é, é muito tempo para a gente é basicamente nada, é uma entre safra que você espera para colocar o seu produto no campo de novo, para conseguir testar e consertar alguma coisa que ficou para trás. Mas, enfim, é, falando da, é, por mim, né, a Agribela, existe muito entusiasmo, um idealismo muito grande... É, eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço, eu acredito muito no controle biológico. Eu visto realmente a camisa da empresa, a, a minha empresa tem o meu nome, a, a Gribela é um anagrama de Gabriela. Então, é, o idealismo aqui, ele realmente acontece. Mas eu enxergo a competição como algo extremamente saudável e necessário. Ainda, alguns dias atrás, eu participei de um evento e entramos numa discussão porque as, algumas pessoas veem o ecossistema como algo bonito, onde tem espaço para todo mundo, e não é assim. Isso não existe. É, se nós pegarmos lá o que é um ecossistema, eu sou bióloga, engenheira agrônoma, mas minha primeira formação foi em biologia. O que é um ecossistema? É um lugar onde você vê diferentes níveis, é, um comendo o outro, para ser bem clara, e acontece isso com a gente também. Então, essa competição é saudável para estimular o crescimento, é, que vença o mais rápido, que vença o melhor, que vença o que tem a melhor tecnologia. E concordo muito ah, com o que o André comentou, no sentido de que você sempre tem que ter um plano B. É, e sempre tem que ter uma carta na manga. Então, hoje, a gente com as cápsulas. Ah, quando nós começamos a atuar aqui no Brasil, não existia uma empresa que fazia a mesma coisa. Hoje tem duas que são nossas competidoras diretas. Temos uma competidora também na França. É, são essas as, as três. É, não nos copiaram, a gente se preocupa com a questão da patente, para o nosso caso, embora no Brasil a média né, de, demora aí 8, 10 anos para você conseguir, de fato, a patente, a gente faz o depósito da, da patente de todas as nossas criações, mas isso também não impede nenhuma cópia, enfim... É, esses competidores desenvolveram suas tecnologias e, e competem com a gente. Mas a gente tem, vai muito além. Hoje, além da cápsula, a gente tem a armadilha que monitora o, é, o inseto, a gente tem a estação meteorológica que faz com que essa armadilha e aqueles dados que a gente a, a, recolhe, eles sejam casados e me mostre o melhor momento de liberação, por exemplo, das cápsulas com inseto por controle biológico. Então, tem que estar tudo muito bem amarrado para que você, de fato, seja o melhor. Então, a partir do momento que você entra no jogo, é para ganhar. Esse é, a, essa é a nossa, a, o nosso objetivo, o nosso foco. E, se você não for o melhor, você cai naquela, naquela, naquela taxa, né? naquela, naqueles números, exatamente, dos 25%, 50%, 75% que acabam caindo. Muito obrigado. É, por justiça, eu quero também passar a palavra para o senhor Pereira e pergunto se quer agregar algum comentário a essa interessante provocação. Sim. É, eu acho que até na parte, assim, eu não, não exatamente na parte de software de análise genética, mas está li, ligado, né, que é a parte de sequenciadores de, de DNA. É interessante citar o caso da China, que é, no é um pouco polêmico isso, isso mas 80% do mercado de genética é dominado por uma empresa. Tá? E, basicamente, até essa questão de custo que o, o, o Luiz comentou, né? de os exames genéticos são caros, também um pouco em função disso, eu creio, pelo menos, de falta de competitividade, é, domínio de uma empresa, isso restringe um pouco o mercado também. E a China, vendo isso de alguma maneira, né? quis também pelo menos na minha visão, de se, de se proteger disso, e ela adquirir o conhecimento para criar o seu próprio sequenciador de DNA. Né? Isso é, de forma até a proteger um, um patrimônio do país, que é o seu, as suas informações genéticas, como que a sua população também... É, você pode saber o, sobre essa população, além do que ela representa, mas dos seus antepassados, todo o histórico que fez você chegar até aquele momento. É, então, eu eu creio nisso. E eu queria aproveitar e falar um pouco sobre a provocação também do embaixador, sobre a questão de custos, um pouquinho a mais. Eu creio que a falta de acessibilidade para exames genéticos tem três tem três pilares. né O primeiro é a questão que eu falei de competitividade. O segundo é fluxo de dados, uma vez que você tenha mais gente fazendo o uso de exames genéticos de uma maneira adequada, você vai conseguir baratear o custo para todo mundo. E a outro, é o acesso a esse tipo de informação. Como é um mercado novo, ainda é muito restrito, quem sabe, de fato, fazer qualquer tipo de análise nesse sentido. É, são poucas pessoas, e é o que a gente, principalmente no War Station, oferece. Né? Democratização desse acesso... É, a gente também tem processos de aprendizado para ensinar as pessoas a fazer esse tipo de análise. É, não, não basta apenas você vender o software de maneira é, espontânea. Né? tem Também tem todo esse processo de aprendizado. Inclusive, a gente tem uma parceria com o pessoal da Universidade do Chile para auxiliá-los a criar um laboratório clínico de genética. Então, é, que vai um pouco com o que o Anderson falou, né? da gente ter essas parcerias bem firmadas, de diminuir as barreiras de entrada e confiar que, a gente vai estar se ajudando de uma maneira positiva. Muito obrigado. É, nessa etapa do seminário, nós é, apenas respeitaremos o público agora, nós estamos a uma hora a mais da programação, é, é mais um indicativo de quão bem sucedido foi todo esse, esse programa. Eu, eu me obrigo a perguntar se existe mais uma pergunta do público, porque, senão nós ficaremos aqui. É, né? Mas o público comanda. Então, se tiver mais uma pergunta, nós, com certeza, eu estou vendo até duas perguntas, o que só me enche de alegria. Então, é, eu vou passar primeiro ali atrás, que se inscreveu primeiramente, e depois para o Félix Faria, que está aqui na frente também, e agradeço também sua, sua presença. Por favor. Bom, Boa tarde, são Dias da Gênesis de Inovação, uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Uh, eu achei fantástica a discussão de hoje, sobretudo a gente fechar aqui, com a, vamos chamar a última sessão, trazendo casos de sucesso. E aí pegando um pouco essa discussão, ou seja, do laboratório ao mercado, e aí um pouco disso que é tema do nosso congresso, que a gente falou sobre uh, uh, partes né, ambientes de inovação, e... Uh, uh, isso foi um pouco também do que o André trouxe para a gente aqui também, né? o novo lado na questão de, de co-innovação, mas pensando especificamente como que isso impactou a, lá a, a, as três empresas que estão aqui, tanto a Gabriela do Natal Agribella, quanto a gente pensando aqui também o Silvio na, na Vale Station, quanto o André na própria, no Loco. Uh, a pergunta especificamente é o seguinte, de maneira mais objetiva, é pensando ou seja, a startup de vocês, que trouxe um produto inovador, que eles é de que vocês foram convidados para estar aqui nesse evento, como que esses ambientes, a interação com esses ambientes de inovação, seja parte, seja mentores, etc., ajudou vocês lá, vamos chamar, dessa fase inicial, ao final, para que a tecnologia chegasse ao mercado. Então, a pergunta é, o quão importante ela foi para vocês, né, se a gente fosse colocar um escala de, de proporção. E em qual estágio vocês acham que ela foi mais mais importante? Porque eu vejo que a realidade de vocês está muito focada, uh, uh, vamos chamar com a realidade, com um caso real de mercado, né? Uma vez de um, um spin-off que já tinha já essa necessidade no próprio hospital. Com outro já uma realidade que a Gabriela já tinha visto já desde antes no controle biológico e há um caso da Enova também desde da, da, da vitória do pai. Então assim, em qual fase, como que foi essa interação com vocês, com esses ambientes de inovação, qual fase foi mais importante finalizar isso aí, uh, esse comentário de vocês, com essa, essa questão que eu acho que é uma pegada, um plus a mais de uma startup nossa, não só conseguir passar essa fase de, uh, vamos chamar assim, do Vale da Motos, da bem, mas conseguir inclusive uh, exportar, né, ter, ter clientes uh, lá fora, então, Uh, vocês fazendo esse comentário, chegando no final, a, a, falando isso de, desses desafios para trazer a tecnologia para outros países. Né? Como é que está o lado de maturidade de vocês, se vocês já estão uh, vendo essa tecnologia lá fora? Obrigado. O, bom, como moderador, e até em função do tempo que nós temos aqui agora, eu vou solicitar que apenas duas pessoas respondam a sua pergunta e não quatro porque aí nós teremos a oportunidade de escutar também é, uma outra pergunta de uma pessoa já inscrita aqui. Aí, aí eu já peço que você faça a pergunta, por favor. É, muito obrigado, embaixador, muito obrigado, senhoras e senhores. senhores é, foi um, um, uma apresentação perdão, extremamente enriquecedor. e a minha, minha pergunta é objetiva. É, no âmbito do, dos BRICS, né, é, eu entendo que é, existem países onde alguns setores, por exemplo, no Brasil, tem maiores vantagens é, comparativas, é mais competitivo do que é, outros países membros do bloco e, e assim por diante. É, como é que impactaria, no desenvolvimento das startups, uh, um cenário de maior abertura do mercado, uh, como, como, como, como enfim, nós temos diante de nós? Né? Se isso estimularia o, o, o, a modernização, a inovação das empresas e e, eventualmente, o desenvolvimento de parcerias, ou se isso é visto mais como um, um, um receio e poderia levar as empresas a terem uma posição mais defensiva. Basicamente Eu vou começar, então, pela minha direita. A pessoa é, responde, diz que, que, que interlocutor vai ser respondido e, a, e aí nós vamos passar para esse lado aqui. Bom, eu gostaria de responder a primeira pergunta. Desculpe, eu esqueci o seu nome. É, porque eu tenho uma história boa até para contar. né? Primeiro que eu sempre tive essa alma empreendedora e, até esse momento, até eu encontrar no Einstein uma proposta de um empreendedor in-house que quisesse trabalhar na área de bioinformática, que era a minha área de formação. Então, já foi uma grande coincidência. E aí, isso se junta... A ter a abertura do laboratório do Einstein Genética, que estava trabalhando e estava com uma penetração alta no mercado de genética. Nisso, a gente liga lá no Porto é, Digital, lá de Recife, da onde saiu uma outra empresa chamada Genômica, que é uma, uma das nossas maiores parceiras para, para o desenvolvimento do Varstation. É, e, e posteriormente. É, hoje, a gente atende algumas empresas da Índia, que são startups, né, que estão também situadas lá em é, parques tecnológicos, ou outras startups do Brasil que estão, estão na área de genética e que querem é, explorar isso, como, por exemplo, é, tem uma empresa chamada Genitech de Florianópolis, que está lá no parque tecnológico deles, que também a gente suporta. Então, é de certa forma, uma, é, eu creio que a nossa... A, os nossos dois pontos-chave de parceria são primeiro universidades né, para o desenvolvimento da ferramenta e o segundo os parques tecnológicos que abriga essas empresas que querem explorar essas novas tecnologias né, no caso de, de genética e que a gente pode oferecer para elas uma, uma so, pode oferecer para elas uma, uma solução de qualidade de forma rápida a um custo baixo então é, que é um pouco da, da questão do ecossistema que ele claro tem seus drawbacks né seus pontos negativos mas que é, é um mal necessário, e assim, né? ele de fato é o que leva a gente a uma evolução, e os parques tecnológicos eh, potencializando isso e expondo essas empresas a, ao mercado, a outras áreas, é essencial. E sobre o ponto onde o, o, o principal fator né, da área dos parques tecnológicos para o VAR Station, e eu acredito que de maneira geral, é, é o go to market, né? a, extração, é, a estratégia de ir para o mercado de, muitas vezes, principalmente eu, que tenho uma mentalidade muito técnica, né? sair da área de tecnologia, virar a chavinha de, olha, eu tenho que parar de pensar só do ponto de vista técnico, e atender o que o mercado quer, de fato, atender, é um processo, de certa forma, é, demorado. Assim, né? E que esse tipo de aprendizado pragmático que os parques tecnológicos tem, colocam no empreendedor, que é um pouco que o Anderson falou também, é extremamente importante para, para as startups. Obrigado. A Gabriela também pode escolher o interlocutor. Ah, eu vou fazer um comentário rápido também a respeito da, da questão da, da participação desses ambientes de inovação na, na vida da startup. Concordo plenamente com o Silvio, eu também sou bastante técnica, é, e aí mudar essa chave é algo bastante complicado. Eu ainda me deparo várias vezes algum teste e falam, mas qual vai ser o delineamento experimental, quantas repetições, quantos tratamentos? E o mercado não quer saber isso, né isso é ciência. Então, é muito interessante porque a gente deixa, a gente traz alguma informação muito mais concreta, robusta, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma dificuldade de desenvolver algo mais rápido. Então, nesse sentido, o processo de incubação, por exemplo, na incubadora lá de Londrina, da UEL, foi extremamente importante a ideia da empresa. Eu já tinha o produto, não tinha a empresa, não imaginava que teria tão rápido. E aí, em um hackathon, o primeiro hackathon da, da área agronômica, que foi lá em Londrina, um dos sócios hoje da empresa, da Agribella, ele participou, acabou ganhando, e como premiação, ele teve um período de pré-incubação, e eu comecei a participar daquilo, e falei, bom, esse é o momento. E aí, na incubadora, toda a questão de da ajuda com as burocracias que a gente passa... É, isso que, que, que me deu força, na verdade, para continuar. É, então, estar dentro de uma incubadora foi extremamente importante. E depois veio a aceleradora, é, essa parceria com o Parque Tecnológico também. Então, isso assim, é, para a vida de uma empresa, principalmente em estágio inicial, que tem à sua frente alguém que é técnico... E não, é, digamos, mercadológico, não sei se seria essa palavra, isso é extremamente valioso. Né? Então, é, não fosse isso, talvez não estaríamos onde estamos agora. E, rapidamente, é, eu acho que a abertura do mercado jamais nos colocaria é, numa posição de, de defensiva. Acho que seria algo extremamente valioso. Bom, boa tarde. Dá tempo de, de, de falar rapidinho. lá A respeito dos parques, tem três pontos para mim que são chave. Apoio emocional, porque empreender sozinho é muito complicado. O segundo, você passa a ter uma visibilidade que você não teria sozinho. E o terceiro é o aporte de conhecimento que você passa a ter por estar num ambiente que favoreça isso. Em relação à questão da, da abertura de mercado, é, para mim, eu acredito que o, o empreendedor, ele, ele em essência, ele carrega com ele a... a o apreço ou sei lá o que é isso, algum desvio no nosso DNA, que é do risco. Né? Então, para o empreendedor, ele está sempre disposto a, a, a enfrentar, né? ele está sempre disposto a assumir risco. Então, o, o quanto mais aberto é o mercado, isso, por que isso favorece o empreendedor? Né? Além dele trazer a competição para dentro, né? então, isso seria o fator negativo, entre aspas, né? mas, ao mesmo tempo, ele, ele cria um ambiente que favorece um aporte de investimento, que faz com que a gente consiga ser mais forte para sair também. Então, assim, eu, eu não consigo entender como o um empreendedor não pode ser liberal, no sentido mais amplo da palavra. Então, por exemplo, quando a gente foi criar o nosso centro de inovação, eu falei assim, olha, eu tenho que começar sem nenhum dinheiro público, ponto. Se depois vier, ótimo. Se não vier, eu tenho que fazer esse negócio parar de pé desde o mês 1. Um. Eu não tenho 12, 18 ou 24 meses. No primeiro mês, eu preciso ser lucrativo. Então, isso é pensar de uma forma liberal, né, de uma forma aberta. Então, eu acho que o Brasil, quanto mais aberto tiver a competitividade, melhor. Muito obrigado. Bom, em relação à questão de abertura, no nosso caso em particular, né, que a gente está na, na indústria de software, serviço de software, etc., é, todos os concorrentes que a gente poderia ter aqui no Brasil já estão aqui. né? É, então, por isso que a gente está fazendo, inclusive, um movimento contrário, né? a gente está conseguindo ganhar deles no Brasil, a gente imagina que a gente consegue ganhar deles nos Estados Unidos. É, mas, mas a questão de abertura do ponto de vista de investimento seria extremamente favorável, né? É, enfim toda vez que, que a gente está em conversas com com investidores sempre tem aquele aquele medo né de, de investir numa empresa que está no Brasil que está no mercado brasileiro é, enfim que está tá regido sobre a, as leis brasileiras e tudo mais é, e isso afasta bastante né principalmente na, na fase que a gente está né é, que enfim é uma empresa nova é uma empresa que tem pouco tempo de mercado tem pouca validação tem muitas incertezas né é, então, quando você casa as incertezas da empresa, soma isso às incertezas do Brasil, né? é, enfim, e, e, e, e o quão fechado é o mercado, é, isso afasta muita muita gente que poderia estar colocando capital aqui, poderia estar fazendo essas empresas crescerem mais rápido. Né? Então, seria absolutamente é, benéfico aí para a indústria. Muito obrigado. É, eu acho que é até, um, até seria razoável encerrar agora o, o seminário. Agradecer muito a presença de todos e a persistência aqui. Eu ainda vejo na plateia um número bem considerável de pessoas para o último painel, maior do que dos, outros, dos últimos seminários. Isso mostra que nós temos crescentemente atraído interesse. Vejo diplomatas estrangeiros aqui ainda, é, diplomatas aqui do Itamaraty, é, pessoas do MCTIC e, e, de uma maneira geral, todos os interessados nas unidades de ciência e tecnologia. Acredito que a, essa essa parceria entre a diplomacia e a ciência e tecnologia ela é um fato é, inevitável hoje da nossa realidade é, econômica e política. Nós tivemos aqui a presença de diversos formuladores de política e também de ciência e tecnologia, e é, eu não vejo obstáculo algum para que, no, na transição, nós estamos passando agora para o um novo governo, essa simbiose entre a diplomacia e ciência e tecnologia não, não dure. Ela vai durar, eu tenho certeza disso, é, e, obviamente, que essa cooperação entre países se dará de uma maneira cada vez mais intensa também nessa área de ciência e tecnologia. E eu até prevejo que, é, no fundo, a importância hoje de um departamento aqui no Itamaraty como o DCT, o, o Departamento de Ciência e Tecnologia, deve ser tão grande quanto foi o da, da promoção comercial nos anos 70. É, hoje, o desenvolvimento econômico e há, o próprio comércio, é, eles estão intimamente vinculados ao desenvolvimento científico e tecnológico de um país de uma maneira muito maior, acredito eu, do que no, no, nos anos 70. Então, eu, tenho, eu, eu prevejo que nós teremos até de reaparelhar o, a própria estrutura da, do departamento para que ele ganhe a importância que a sociedade demanda, não é? que a sociedade demanda hoje por mais inovação, mais ciência e tecnologia, e eu acredito que isso dará um, esco, um escopo a uma iniciativa diplomática de maior calibre. É, eu não posso deixar de encerrar aqui esse seminário sem agradecer a, a pelo menos dois operadores diretos dele, é, o Carlos Matsumoto, que é o chefe da cooperação multilateral do MCTIC, que é quem eu agradeço muito, e o secretário, em breve conselheiro, Luiz Fernando Machado, que é, foram os operadores-chave é, desse seminário, obviamente com o apoio dos nossos chefes, com o apoio das, das nossas diretorias, mas fica aqui o meu profundo agradecimento, e também uh, um agradecimento a todas aquelas pessoas das unidades ligadas ao MCTIC, que tiveram aqui presentes, algumas delas, e também uh, no Itamaraty, que proporcionaram uh, esse momento de troca de ideias. Eu acho que agora nos cabe trocar cartões, trocar e-mails, uh, deixar os nossos telefones, WhatsApp, Skype, uh, SMS porque a conectividade já se instalou entre nós e, e ela tem rendido resultados que são benéficos para o nosso país e, enfim, para nossas vidas pessoais e profissionais. Mais uma vez, muito obrigado também aos debatedores por essa interessantíssima mesa que foi montada aqui. É, é, vocês não são, são um caso de sucesso é, na, é, comercial, mas também vocês sabem comunicar muito bem aquilo que estão fazendo e também sabem projetar os problemas e, e, e as contradições de qualquer iniciativa. Então, por, por isso também eu quero saudá-los e agradecer a presença e dizer que tanto o Itamaraty quanto o MCTIC estão abertos a iniciativas desse tipo. Nós queremos cada vez mais essa integração com o setor privado, com a iniciativa, mostrando as convergências possíveis e de bons resultados para o nosso trabalho. Muito obrigado e parabéns a todos pela presença e pelo seminário. Muito obrigado.